Bom, antes de tudo, é, temos que deixar claro aqui que este vídeo talvez não seja indicado para você que tenha um alto nível de frescura. Mas eu não tiro sua razão, cara. Afinal, um caulo desse, queria eu ser fresco. Pois é, cara. Domingo, dia 2 de... 2 do 4? 2 de abril. 2 de abril. 2 de abril, exatamente às 6 e 17 da manhã, eu marco, acordo e aí eu olho desolado para o teto. Fico olhando desolado para o teto. Me pergunto, o que farei hoje? O que farei hoje? Não consigo raciocinar porque a sede era tão grande E eu sempre tenho minha garrafinha aqui a tiracolo Catei minha garrafa, tomei meio litro de água ali Fiquei pra morrer já Puta que pariu, meio litro de água, cara Tomados Logo depois de acordar Já estava ali pra estourar, cara Falei, vou ter que ir no banheiro Caralho Aquele sofrimento pra você se arrastar assim de, de, Do chão, né, que não é nem a cama A cama tá aqui, ó Tá bagunçada, mas. Não porque eu dormi não, né, <risos> Mas dorme no chão, que aqui é, é casca grossa, porra. Casca grossa, é bom pra coluna, cara. no chão. Nos levantamos, fomos ao banheiro. Daí eu voltei para o quarto. Depois de dar aquela mijada, aquele mijo fedido amarelo. Porra, minha. Foda, né, véi? E olha que eu nem tô usando nada, tô bebendo nada. Caralho. Mijão amarelo. Normal essa porra, né, velho? Se todo mundo acorda com essa. E manda aquela porra concentrada lá. É isso. Bora continuar aqui nossa história. Só que eu me perdi no raciocínio. Ok. Logo eu. Fumante ativo, né, cara? Ativo porque passivo nem com cigarro. <risos> Resolvi e correr. Porra, cara. Falei assim, vou correr hoje, velho. Vou correr hoje. Fiquei pensando ali, fiquei um minuto olhando pro teto, desolado. Falei, será que eu vou correr? Não vou correr. Vou correr, não vou correr, vou correr, não vou correr. Falei, vou correr. E como as decisões, elas são tomadas de forma impulsiva. No mesmo momento que você se decide que você vai correr A sua impulsividade, ela já, ela já quer se decidir por não correr Ou seja, você tem que pular calçar o sapato, botar a roupa E meter o pé e sair correndo, tá ligado? Senão, do mesmo jeito que a decisão vem, ela vai embora Falei, vou correr, vestir a roupa e fui Cara, dá um contexto aqui pra vocês, bicho tinha uns dois, três meses que eu, que eu não saí de casa. Eu saí de casa pra cortar o cabelo. Cortei o teu cabelo. Fiquei dois meses dentro de casa. Só fazendo porra de videozinho. Fazendo livezinha. Ah, os caras lá quatro. Pô, mó do caralho. E não chega Pix pra nós. Foda, né, velho? O que é o homem ser um Pix? Nada, velho. Nada. Aí meu irmão. Falei Caralho, eu vou correr É mesmo, pô Eu tenho que terminar o um raciocínio Mente fudida, cara, é isso Não saio de casa, né? Não tô, porra, tô decepcionado com a comunidade cara não, não tô aguentando as pessoas Aí essa semana aí Saí de casa, fui, cortei o cabelo Pala, lancei aqui o um corte de cabelo gamer Né? Aqui do lado você consegue sentir o, o deslocamento de ar, né? Você... Tem mais, é, é mais aerodinâmico, cara. Ó. Olha só, o ar passa aqui livre, entendeu? Passa entre o cabelo e a orelha, assim, ó. Aí te dá mais aerodinâmica. Essa parte aqui de cima, aqui, ó. O vento bate, ó. Você consegue pegar a direção do vento, tá ligado? Porra, mó da hora, viado! Mó da hora. Aí, pá, lancei o corte de cabelo game aí. E hoje fui correr. Ah, botei camisinha apertadinha De manga, tá ligado? Aquela lá com fio V e tudo Não sei se é fio V Porque eu comprei na loja de 10 reais, né, cara? Mas Bora acreditar que Que, que tem o porra do fio cru, né, velho? Bora acreditar, porque Os olhos não veem, o coração não sente, né? Isso aí ah, botei a blusinha a, Shorts calçou sapato Falei, não vou levar água não vou levar água eu Tenho que parar de ficar correndo igual gay Carregando a porra da garrafinha d'água Não vou levar água Porra eu sou, eu sou assim, cara É... Um minuto, um minuto, um minuto e meio Dois minutos correndo Aí para pra andar de novo, né? Correndo assim na, na, na desgraça Na na velocidade mesmo, tá ligado? Força pra caralho pra, Aí para dois minutos ali no estourado Aí para morrendo, botando os bofos pra fora. Tomar água. Né? Tomar uns golinhos. Pelo menos dois golinhos de água senão não vai. Eu já falei, não, vou correr sem água. Lembrando que tem mais de dois meses que eu não corro. Muito mais. Bote bote mês nisso aí, viu velho? Tava só fazendo calistenia aqui. Levantando a porra da cama aqui no, no braço. Ficar forte. Daqui a pouco estamos levantando o, o guarda-roupa. Deixa deixa eu ser. Deixa chegar aí que nós vamos levantar a porra do guarda-roupa aí Fazendo calistenia <risos> porra, não. Não, tem, não tem frescura não, cara Aí, pá, fui correr Andei, né, saí aqui do, do bairro aqui, né Condomínio de pobres Que a gente está situado no momento Situação momentânea Tá ligado? Condomínio de pobres tá saindo ali andando Passo por pessoas Como sempre Tento não cruzar o olhar Não né? se pode cruzar o olhar Se eu olhar com o olhar das pessoas A não ser que você queira interagir com elas E eu não queria interagir com ninguém E aí eu já Olhar pra frente, tá ligado? Sempre distante na né? cabeça, cabeça erguida é... Ombros Ombros abertos, peito estufado, tá ligado? Aquela pose assim de... E a galera olha assim e fala Porra, que cara metido, velho Toma no cu Como sempre, muitas meninas também já... Já relataram que eu era metido E aí por isso que elas se apaixonaram por mim E é isso aí, cara É isso aí Só que não, cara Essa gente só não quer interagir, tá ligado? E lá, de cara fechada, porra Viajando aqui na minha mente, tá ligado? Conversando com minhas outras personalidades Feliz pra caralho, né Por fora Fica fechada Vou dentro ninguém sabe As, as piadas que eu mesmo me conto Porra, bom pra caralho, velho tá... É bom pra caramba Ser o mesmo Cara Privilégio conviver com a, com a minha própria mente Privilégio total Muito bom, velho né? Sem condições Beleza, cheguei numa reta Tinha a visão ali de um, uns 200, 300 metros pra frente Aí estamos andando, né? Pra gente chegar na, na passarela, na ciclovia que, a, que, que, eu, que eu gosto de correr A gente tem que passar por esse retão Uns 200 a 300 metros Tô lá andando Aí, pá, no meio do caminho Dessa, dessa faixa lá, andei uns 150 metros. No meio do caminho, assim, eu, eu, eu vejo duas criaturas análogas a mulheres. Análogas. Não tem a substância análoga a maconha? Então. Duas criaturas análogas a, a mulheres. A, a mulheres. Porra, rapaz, eu olho assim e falei... Ah, duas mulheres, né? Porra você assediado, você ser assediado novamente, né, triste realidade masculina Minha, minha realidade, né Saio na rua, eu sou assediado por ser bonitinho, ser gostosinho Porra Outro dia eu tava correndo Passei por um grupo de meninas Porra, só eu escutei Porra, que visão, hein, véi ah, Rapaz, eu... Eu, eu, eu nem olhei pra trás, eu fiquei com medo, tá ligado? Cara, porque a mulher que ela assediou o cara, puta que pariu, velho. Só pode ser perigosa. Perigosíssima. Perigosíssima. Você sabe que o normal da mulher é, é ela ser assediada e, e ela se retrair, tá ligado? Ela ficar tímida. Então, vai que ela gosta ali da. Não, eu tô usando a palavra errada, cara. Não é assédio, é elogios. Elogios, né, porque. Porra, quem é que não gosta de passar num grupo de menina e ouvir um, um elogio? Porra, que visão maravilhosa. Aí você ouvir as risadinhas, ai lá em casa. Porra, é bom, é bom demais, cara. Isso, isso não é assédio. Mano. É muita viadagem esse negócio de assédio. Mas beleza. Eu, eu só, tá, só tô tentando contextualizar de que a gente é muito assediado. Muito assediado. Basta sair na rua, cara. Pra você ver. É, é muito louco a coisa. Beleza. Estamos lá. 50 metros. Desses seres aí análogos a mulheres. Então, olhei assim e falei, velho. Olha lá. É, é pra vestir, velho. É pra vestir. Meu Deus. Aí eu, eu vi que, que elas estavam olhando pra mim. Aí tinha uma conversando com a outra, assim, dando um... olhou pra mim assim, aí depois com a outra. Eu falei, vou... ei, com a outra lá, assim, eu não sei o que falou, porque tava a 50 metros, né? Posso ter orelha grande, mas hum, não muda em nada, né? A capacidade de ouvir. se eu falei, assim, falei ei, véio, vai mexer comigo, vai mexer comigo, velho. Puta que pariu. Deu aquela cutucada. E eu, como sempre, né... Concentrado lá em manter a respiração, né? Porra, preencher toda a caixa torácica, tudo... utilizar todos os alvéolos pulmonares, né? Porque não sei se você sabe, você pode ter é... enfisema pulmonar mesmo sem ter fumado um único cigarro na tua vida. É só você não saber respirar. Pra você respirar é o seguinte, ó. Você tá aqui, ó. Ó. Tô normal, não tô? Respirei, ó. Enche a barriga, não é o peito. Encheu totalmente aqui o seu pulmão. Você vai soltar. Comprimir, entendeu? Tá Isso é a forma correta de respirar. A galera não sabe nem respirar. Aí eu tô lá, concentrado na respiração. Aí já começa a desgraçar tudo. Porque a gente tá andando na automática. Aí quando acontece a situação dessa, eu já fico... putz, vou ter que andar aqui... Finge que eu estou andando distraído, aí eu, tenho, eu, eu tento fingir que eu estou distraído, mas eu não tô, tô concentrado em tudo, até nos passos que eu tô dando. Aí eu fico pensando, putz, esse passo aqui tá muito robótico, cara, não, não vai colar que eu tô distraído aqui. Aí eu olho pra frente, tento andar normalmente e tento respirar normalmente, mas dá uma... É, é uma merda tremenda, cara. Fica totalmente antinatural, tá ligado? Não consigo disfarçar Eu não consigo agir naturalmente É foda Eu acho que sempre as pessoas percebem Que eu tô tentando ignorar elas Não é possível Não é possível Mas eu, eu sigo firme Eu sigo firme e, e vou Aí passei perto da... Aí Ela então, falou assim Ei Ei moço Ei Ei moço é. Puta que pariu, só tem eu na rua, velho Puta que pariu Olhei pra ela assim, eu falei Oi Aí ela Bom dia E eu respondi Bom dia <risos> Aquele, Aquela interação assim, muito louca, sabe? Só foi uma que falou, a outra ficou mais tímida Aí vocês não acreditam no, no, no que ela falou, cara ela perguntou pra mim se poderia me dizer alguma coisa Eu falei, ah, pois diga duas, que você já acabou de dizer uma <risos> Ela falou assim, cara, você é muito lindinho, viu? Muito lindinho, eu falei, ah, pois obrigado uma ah, porra, bom ser elogiado, né, cara? Oxi, nossa, a gente pode ser hétero, tá ligado? Mas elogio até de homem, não Porra, é bem-vindo Que isso, eu acho que eu vou começar a postar foto no Instagram só pra receber elogio, cara Eu sei que vai colar uns homens lá Pelo menos pra falar que eu tô, que eu tô gostoso Eu sei que a, a, as mulheres hoje estão descaradas, mas pelo menos Sei lá, velho, eu vou ser assediado é, é pelos dois mesmo Hoje em dia o mundo tá perdido, a gente tá sendo assediado por mulher, por homem, vé, por traveco por até os cachorros na rua tá coando nós Achando que nós vai dar alguma coisa pra eles comerem Lá vem o carro do bolo Beleza, né? Falei, porra, obrigado Aí Porra Me chamou de lindo Falou, eu falei, ó, obrigado Muito obrigado pelo seu elogio Aí eu virei Continuei seguindo meu caminho aí ela falou, ei Você não tem um real aí pra me dar não? Eu falei, caralho, velho Puta que pariu Nego, agora tá cobrando elogio, velho Tá então vai no cu mas não dá. Falei, porra. Fudeu, velho. In o interesse em mim era só monetário. Não era minha beleza. Não era meu... Não era meu, meu corpinho aqui, ó. Ó. Tô gordo. Tô gordo, mas Mas em pé a gente ainda passa por, por um, um tremzinho da hora. Né? Ó. Olha o bracinho. Olha o bracinho do cara. Em pé a gente ainda passa por um... Por um trenzinho maneiro, tá ligado? Mas porra, mano Interesse puramente monetário Me pediu um real, cara Foda que nós não temos um real pra dar Porra, se eu tivesse 10 reais ali Eu dava pra ela, cara Na moral Porra Dez reais pra pessoa te chamar de lindo Porra, você é um moço muito lindo, viu? Falei, rapaz, é, rapaz um Domingão aí, ganhado Fui lá corri meu dei minha corrida voltei para casa morto ainda passei por ela sofri assédio de novo falando vou, vou passar lá por ela novamente que eu, que eu quero novamente ser assediado porque foi bom demais cara mas agora é só a parte do dinheiro ali que foi foda né mas na segunda vez ela já não pediu dinheiro mais aí foi só o assédio mesmo aí foi bom demais felicidades voltei para casa e tamo aí velho, 17 minutos rendendo um, um vídeo merda desse puta que pariu <risos> é isso galera não entre nas drogas pelo amor de Deus cara não entre nas drogas arruma ah, outra coisa para fuder a vida de vocês porque eu sei que se você vai fuder tua vida com droga não é por causa da droga mesmo se a droga não entrar na tua vida tu vai arrumar outra coisa para fuder tua vida então não entre nas drogas, cara, Pro procure outra coisa pra, pra fuder sua vida Sei lá, cara, vá tomar 2 litros de refrigerante por dia Vá comer 10 pão Vá tomar, sei lá, café com muito açúcar Sei lá, mano, arruma outra coisa aí pra fuder sua vida, só não vá usar droga